Senhor, tenho andado solitário, mas não o bastante para esquecer-me de sua companhia. Tenho chorado, mas a sua presença reconforta a minha alma. Às vezes tenho medo, mas a sua segurança me anima. E quando me sinto angustiado, a Sua paz me traz o alívio imediato. Na incerteza do futuro, Tu me realizas no presente. O silêncio da Sua voz falando alto, dando-me ânimo. A amargura do que foi o ontem, deu-me experiência para amadurecer-me no dia de hoje. Seu perdão renova a minha alma Sua vida renova o meu espírito Dando-me nova consciência E se não há solução Tu és a resolução O meu ponto de chegada O final da minha história Em que eu vou prosseguindo Não importa mais aonde ir Se estás comigo meu fiel e doce amigo, como um farol que me ilumina, Te pertencer é minha sina, a condição para eu viver, Meu início, meio e fim, enfim, és Jesus, sou apenas um pingo de sua luz.